né cara então né é muito bom né cara e eu vi também você postando hoje do afterburn né aquele jogo de 80 postei, acho que tem foi ontem que eu postei do afterburn né ele é de 87 87, de 87, 87. Do e, eles pegaram eles pegaram uma deixa do top Gun, eu acho que aquilo ali não foi não bem parecido mano bem Porque, parecido cara era na onda do top Gun. não sei se o elcio já assistiu esse filme claro né? Do caramba Clube. não Vai saber, né, cara? É, que tá, você... é da hora que, que eu, eu sou eles. eles. Eu sou novo, mas faz as contas, né, pô? Hã? Seu eu é bebezinho sou aí. aí só novo eu... de 15 anos de idade, não, né? Mas cara, é, é que só porque é eu zoei assim, eles cara. no último episódio que eles são velhos, ó. Estão dando troco. <risos> O cara Eu sou é todo... Novo. Eu sou novinho, não Eu sei o que Eu Tem Dá perguntar, né, cara? Eu lembro do vídeo lá que era é o Top Gang, que é a comédia com o Charlie Sheen, que ele faz a Ah, é muito top Gang. bom é, tô é, tô aquilo, ele cara. vai Quando ele vai lutar no começo, que ele começa o cara vai passar, passar a faixa na mão, aí o cara passa no vidro, né, pra lutar. Ah, aí, aí chega aí, ele... Boca, pega o Eu, de aí, vidro, aí, é, aí, é, aí chega que... ele, ele passa no aí doce de leite na jujuba. Aí ele vai lutar e faz assim, ó. <risos> oh, é o é muito idiota. eu vi que, que o, o Master System e o Phantom System eram os mesmos jogos? Não, não, não. Não, não, é não era diferente. É diferente. O Phantom é diferente. O System, pelo que eu me lembro, o Phantom System era o um genérico do Nintendinho, né? É. Tava um mais do Nintendinho. Do Tem mesmo jeito que, história, o, que o, o Master System é o. Phantom System. System. O Master System. Mais ou menos. Ele é tipo, na verdade, o. O brasileiro da Tectoy e do Genesis, né? Na verdade, é o, Mega, o Mega Drive, na verdade. Não sei se é, era se é Genesis Genesis 1, é. mas Master System e é. Mega Drive não era o nome oficial. Era o nome no Brasil, se eu não me engano. O nome dele lá fora era Genesis tinha... e tinha um outro nome até, né? era, era engraçado. É, por que, que eu tô perguntando isso? Porque, é, é, bom, a gente não tinha nem Atari, né? Eu e o Marcelo, meu irmão. E aí, a minha mãe, ela, ela vendeu uma casa que ela tinha, que ela... Well, depois outra. você toca uma música triste nessa parte aí tá é, é ah, eu não triste. tinha nem o Atari gente não tinha nem Atari né eu o Marcelo meu amor. e aí a minha mãe ela ela vendeu a casa que ela tinha que ela... Pra ela, e ela, o Adriano sempre foi o nerd da família, que manjava de game e tal, e minha mãe, na verdade, a gente falou pra ela, falando, mãe, não, mãe, tem que comprar o Phantom System, e a gente não sabia porra nenhuma de videogame, né? E aí, a, acho que o Adriano foi, né? Você foi junto com a minha mãe, Sim. que gente videogame, chegou lá, ele falou assim, tia, Aí tinha lá o Mega Drive e o Phantom Cista. Eu falei assim: Tia, compra o Mega Drive. Mega Aí Mega ela tava insegura, ela falou assim: Não, Adriano, mas os meninos pediram o Phantom Cista. Eu falei: Não, Tia, mas o Mega Drive, merda. Compra o Mega Drive. Tipo você, garoto dos anos 90, que agora é um garoto tipo a gente, e via muito aquele programa do Google, do Yuji. Né? Do Yuji ganhava ah, Playstation, do Google ganhava o famoso Dynavision. Foi tipo a quase é isso. Vig... Cara, o cara, isso, o cara é. mirou no Playstation ganhou o Dynavision. É. é tipo isso, é. Mega Drive e Phantom tia, continuo, não, Mega você Drive você né? tá. quer trocar esse Phantom System pelo Mega sim. Drive? Sim. Sim. sim é tipo não, isso, eu tava super feliz e ganhou o System? Que era na vinha com uma pistolinha. Né? Então, é, é aí vinha a pistolinha. aí então, Eu não entendi, eu vinha com a pistolinha. Eu muito louco porque tinha a pistolinha. Não entendi, é, eu via. Minha mãe comprou o Phantom System e, foi, e depois foi uma frustração no é caramba. agora. Né? Depois foi uma frustração no é caramba. agora. é eu não entendi que um tinha jogo. aquele, não que tinha aquele jogo que vinha cara que do pato, né? Tinha o um cachorro, tinha os patos, e tinha que Não, não, era o master, era o master system. Era o master system. Master eu tive. Era master, eu tive um desses. Eu lembro que eu jogava o Alex, jogador, Alex era Kid, Léo. Alex, Alex é Kidd muito pouco, mas era cara, um tipo, como era bom clássico, esse mano. jogo. Não jogava. Alex Kid claro, era. Jogava só quem pra para ganhar os itenzinhos lá, né? É isso, cara. Realmente.